Cinco empresas líderes de mercado, atuantes em cinco regiões, 27 estados, mais de 5 mil municípios e uma missão. Aliar o conhecimento para transformar. Transformar esforço em resultado, conhecimento em inovação tecnológica e desenvolver o mais completo e integrado sistema contábil do Brasil. 100% na nuvem, impulsionando negócios 100% do tempo. Estamos transformando o mercado, eliminando a distância entre contadores e empresas, entre metas e objetivos e principalmente entre o presente e o futuro. Porque para nós, o futuro é agora.